Nestes dias em que vivemos uma verdadeira catadupa de informação em relação à evasão da Ucrânia, o 64 quis fazer uma reflexão sobre alguns aspectos que não são muito explorados. Um deles é o OZINT, a comunidade OZINT, Open Source Intelligence, que é um método de recolha e análise de informações através do uso de fontes abertas disponíveis na internet. Para isto, o Ricardo Cabral Fernandes entrevistou o jornalista Luís Galrão, que há muitos anos faz destas ferramentas uma, uma forma de fact-checking e não só. O economista Vicente Ferreira, escreve sobre as sanções e como estas são uma das armas mais usadas para enfrentar disputas geopolíticas, falando sobre o impacto, o efeito destas destas sanções, assim como as consequências para os países que as aplicam e também para a população russa. Vicente Ferreira faz igualmente uma reflexão sobre a dependência de combustíveis fósseis da Europa em relação à Rússia, que ainda é enorme, e também explica qual é a dimensão da, da oligarquia russa nestes países. O jornalista Carlos Rico é autor de um ensaio uh, onde reflete sobre a função e produção jornalística na televisão, nas reportagens televisivas e, e como é importante o planeamento uh, neste tipo de reportagens, este texto é, dá continuidade à parceria que temos com o projeto Repórteres em Construção. No texto O Tempo, as redes e espetáculo do populismo, João Mineiro uh, escreve sobre um tema que tem vindo a ganhar uh, espaço também de reflexão, que é a manipulação que a extrema-direita e a expansão dos movimentos populistas fazem entre a verdade e a mentira e como isto está a ganhar espaço. Temos ainda um ensaio de Mariana Amorim sobre a forma como a educação para a literacia mediática e para o combate à desinformação tem vindo a envolver diferentes atores. Filipe Vargas estreia-se como cronista no 74, com um texto também bastante a propósito sobre o tema da crispação. Uma boa semana para todos.